Não ela, ela está você, sua que E aí, pessoal? Aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas e estou enfrentando a Kami. Kami é uma personagem ágil rápida. Eu estou aqui pra cima mesmo. No back dash dela a minha cabeçada Agora eu vou dar o meu pilão Pestoso. Não, eu tenho que ser rápida Porque a Camela é rápida Se eu não agir Ela vem por baixo Ela dá o chorinho Dela Esse golpe de cima Quando ela pula pelo menos dá para dar o Oriak e tira. Ela é uma boa personagem para quem sabe jogar com ela. Olha, ela saiu do meu pilão ali, bem fácil. Quem que? Eu não terminei não. Quem? <risos> Chorinho oh, aqui infinito. Ah, de novo. spike toma aqui, ó. Fiche farofa, ela também tem, eu esqueci. Ai, vai todo meu dragão. Toma! Vai é explodir mesmo. You win. Olha, não é fácil enfrentá-la, mas Round one. <risos> Fight. <Flight. risos> toma. Deixar pra ela não deixa ela treinar no outro momento Aqui não Pra cima Meu, Esse golpe é complicado de sair Quando você vê que já terminou Não, ainda tem mais pra soltar Calma amiga Putz Não soltou o vertigo dela Tem que parar ela aqui um pouco Em que amiga, deixa eu dar um jeito em você Eita, eu errei amiga. Ah, meu amigo ali não deu pra nada Pra que isso, amiga? Round two. <risos> Ah, mas é que ela não tá com brincadeira não Tá jogando sério e eu preciso ir pra cima também Vixi Fica ela um pouco aqui meu, esse golpe dela do... Embaixo é horrível. Usando F. Vai! Eu dei o essencial de sair do vácuo, gente. Como pode? Deixa o meu amigo! Olha, não perdoou nem eu ficar tonto. Isso vale. Não, não deveria bater quando é pessoa ficar tonto. Eu não tenho nem o que fazer. Ah... Tempo. Round one. Fight. Bem esperar, né? Que nada. O oh, Macami. vou esperando vindo aqui devagar, deixar ela ali naquele cantinho se não passar pro do lado, né? <risos> Fica aí. A continuar. Round ficar me agarrando com as pernas? Não, esse golpe dela também é pra confundir. Você tem que saber defender e sair dele. Senão ela agarra você em cima. Fica quieta! Vamos parar um pouquinho? Adivinhou meu parry. Agora lascou. Não! Eu ia pegar a perna dela. Fazer uma jogada bonita. Mas não deu tempo. Vem. Você quer dar o um finish? Ou eu vou dar o um finish logo aqui? Acaba logo por isso. Deixar ela continuando aqui Com medo para ela não dar a farofa dela Calma, amiga! E aí, vai pro outro lado Ela é muito rápido. Não pegou Gente, ela já tinha pulado Não pode isso gente. Eu vou perder. Calma, eu vou te pegar de jeito. Tem que fazer alguma coisa! Toma! Pra cima! Saiu, né? Deixa você. Olha, só se preparando pra vir com tudo. Socorro! Meu! Ai, que medo. Ela vai vir com tudo. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu sabia! Calma! Calma, que você não vai com esse golpe baixo. Eu não acredito. You lose. Ah, tudo bem, né? E aí, Cami? E é isso aí, pessoal. Espero que você ten... vocês tenham gostado. Até a próxima rodada. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar. Até mais. Tchau.